Fala galera, beleza? Eu me chamo Jean-Pierre, se você já é inscrito, dê aquele like maroto, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as nossas novidades. E hoje estou trazendo uma dica super bacana para o jogo Red Dead Redemption 2 Online. Nesse vídeo irei dar uma dica de como você pode estar optimizando seus ganhos como caçador de recompensas. Em primeiro lugar, você terá que ter essa profissão desbloqueada. E isso é muito simples. Basta você pagar 15 de ouro para o xerife de Rhodes. Você pode encontrar uma nova missão em mural de procurados na delegacia de qualquer cidade. Para começar, você deve procurar aceitar a missão com maior cifra possível. Em seguida, leia a descrição do procurado e dê preferência àqueles que estão foragidos por assassinato. No caso de vários procurados aconselha aí somente se você estiver em bando. chegar no local determinado, procure matar o máximo de capangas possível, pois isso ajuda muito a aumentar seus ganhos. Mas sempre de olho no ícone de procurado, para ele não fugir para muito longe e acabar escapando. Depois de alcançar o procurado, lasse-o com cuidado para não matá-lo, pois apesar de o cartaz dizer vivo ou morto, se você entregá-lo vivo, a recompensa será muito maior. Coloque-o na traseira do cavalo e leve-o para a delegacia indicada no mapa. Se você tiver tempo de sobra, procure ir matando os capangas que irão aparecer no caminho, pois isso também ajuda a aumentar a sua recompensa. Você deve prestar atenção no seu cativo, pois haverá momentos em que ele poderá escapar. Você deve capturá-lo novamente, sempre com cuidado para não matá-lo. Holy hell. Chegando na delegacia, entregue no tempo mais próximo possível do limite de tempo. Eu entreguei faltando aproximadamente 4 segundos. Mas se você não se sentir seguro, você pode entregá-lo faltando 10, pois vez em quando ele tenta escapar quando você o retira do cavalo e vai carregando no ombro. Como vocês podem ver, eu ganhei 330 XP, 0,32 de ouro e 16 dólares e 50 centavos. Isso porque escolhi o procurado de apenas uma cifra. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão para o canal, deixem nos comentários que estarei fazendo o possível para melhorar. Sigam minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Se inscrevam também nos canais parceiros que deixarei o link na descrição. Uma ótima semana a todos. Um grande abraço e fui!